E aí gente, todos muito bem-vindos, é o Bigodonar, eu já tô aqui com a menina que eu trouxe no meu canal Quando eu tinha o primeiro canal os Camerijão, eu trouxe ela acho que umas duas vezes, foi duas vezes, Vi? Foi duas vezes É, eu trouxe ela algumas vezes, na verdade eu comecei jogando Clash com ela, ela que me ensinou a jogar E pra quem não sabe, eu e a Vi compomos, fizemos várias músicas de Clash Royale, a maioria das paródias é nós que fizemos Tanto a parte vocal, quanto a parte da escrita, da letra, eu e ela que fizemos, então bati aí cara, é. Todas as paródias aí bombaram, foram um sucesso. A primeira, mesmo, um milhão de gemas, quase. 3 milhões de acessos, enfim A galera toda aí, Flex, Caju, pessoal A gente gravou com eles e ficou muito legal O resultado final de todas as paródias que a gente fez E, cara, a gente decidiu Hoje gravar o seguinte Fazer um cover de todas as paródias Misturar tudo, cara Os estilos são diferentes, Bruxa Sombria não vem não Um milhão de gemas, juntar tudo E fazer um compilado aqui e gravar pra vocês Vai ser meio doido, vai ser massa, né, Vi? A gente espera que você goste dessa brincadeira que a gente vai fazer Tá preparada, Vi? Com certeza Vai ser muito legal, vai ser muito da hora, então já não esquece de deixar o like aqui embaixo likes. Se inscrever aqui no canal, cara Que nós batemos 100 mil E vamos aí rumo a 200 E bora deixar esse like E se inscrever é no canal eu. se você não for inscrito Eu vou chegar na arena lendária Eu não vou precisar nem gemar eu deck eu vou detonar Meus inimigos vão até chorar Nem cara vou precisar usar O deck do Flex eu vou copiar A melhor liga eu vou alcançar Meus amigos não vão acreditar Toma cuidado com meu deck Três mosqueteiras com gigante E graças ao coletor de elixir Adversário pode vir que eu não vou desistir E até de level eu vou vencer E não preciso pra me demorar. Sombria não vem, não Ai, Mas meu irmão, não tem problema. Não, não. Que agora vai soprar então. Um pouquinho mais pra comprar, gema. Só mais um pouco. a mosqueteira, acompanha. Sou do no normal Vai passar mal Em menos de um minuto já te dei um touchdown Estilo é diferente, eu te esse igual, É o bigodão de vencílimo adicional Vai passar mal é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado. Queria agradecer a Vitória novamente aqui. Minha parceirona, a irmã Geira da Caju TV. Não, nada a ver. Brincadeira, tem nada a ver pessoalmente, na verdade. Mas muita gente comenta. bastante. eu coloco a Vitória. O pessoal fala, ah, eu pensei que era a Caju, na thumb. Nada a ver, que, nada isso nada que eu for. falo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like. Eu vou deixar o Instagram da Vi, as redes sociais da Via aqui na descrição. Então passa lá, dá uma moral que ela faz um trabalho muito legal. Aí é nóis. Um beijo e valeu. Exato! <laughs>